Filhos, análise de quedas para nós, Tchuguedin, HFW Informática, eita frio, aqui embaixo contato, o computador travou, tá dando tranque, tranque, tá dando tranquinho, tá ruim, então entre em contato com o pessoal para resolver o seu problema de forma natural, sim, eu tentei dar uma remada. bom, eu parei com esse aqui, como eu demorei com a análise de quedas, eu vou dar um bônus hoje, porém os dois primeiros vídeos, eles vieram por WhatsApp, porque são pessoas próximas a mim, então, pô, eu falei, quer que eu analise lá? Tio vai, vai, então vamos, mas geralmente sempre e-mail, beleza? Por que, que eu falei geralmente antes? Não sei, mas é sempre o e-mail. É, esse é um vídeo curioso, porque no dia que eu dei conheci o Luiz, inclusive, eu vi eles andando e eu falei, Luiz, você anda muito bem, rápido, porém você inclina demais. Não precisa disso. Eu faço a mesma coisa que você faz, inclinando muito menos e bem mais rápido. Então um dia eu até tava lá, falei, ó, oh, vamos parar aqui, vamos ver o um negócio. Eu falei, dá uma olhada aqui, ó. Tenta transformar tudo em reta. Vai ficar melhor, mais seguro. Se acontece alguma coisa, você tem pra onde sair. Você tá, você tá no controle da situação. E aí, eu não fui mais nos próximos, porque não deu pra ir. E acontece isso! E acontece isso aqui! Então eu não entendo mais. Eu, eu, eu, eu, eu, eu não sei o que, o, que, o que posso me crer. Porque eu falo as coisas e fazendo o contrário parece que parece que estou mentindo e não é verdade eu estou falando a verdade a verdade mas é isso entende bom muito bem este é um setor muito gostosito né e aí o que que aconteceu dita cotovelada no chão vocês vêm no MotoGP e não precisa fazer isso, tá? nada, mas é aquela foto desgraçada. Mas ainda estamos vivos. Entrou na curva. Aqui já era é o lance. Para aqui, certo? Traz mais a moto com essa inclinação, você vai ter mais área de contato de pneu, é uma curva extremamente fechada, que eu faço de primeira marcha e aí depois você levanta a moto e vai embora. O que acontece aqui, senhores? Vou colocar o cotovelo sem velocidade, faço o peso a mais na dianteira e ela escapa de traseira. Por que, que ela escapa de traseira? Porque ela chega no limite do pneu, no limite. A aderência, não tem velocidade, não tem força para empurrar e aí a, diante... a... a traseira que está levando para de levar a moto e escorrega. Agora é assim que nada mais ó, viu? Esse pelo, pelo. Já era. Ah, mas é o Bumper, não sei o que... Não, o Bumper tá mais para cá, no vídeo do Dani Romero é... dá para ver. Então aqui foi o que eu falei. E no dia que eu encontrei ele eu falei, Luizão, Cara, não inclina tanto assim, velho. Não precisa. Tá no sei, não sei o que lá. Mas aí. Aconteceu. Mas ele tá bem, tá tudo certo. Tá luxinho. Já tá andando de novo. Tá tudo beleza. Ó. Então já era. Então, filhos. É, parem de tentar o cotovelo sem qualquer tipo de necessidade. Você entende? Porque. É, a lona, ela tá eminente. E. Nos dias atuais. Que as peças estão um absurdo. E não tem nas concessionárias também. Porque tá com foto a todo mundo. Não tem, não tem não tá acontecendo, cara, tomar um tombo desse e ficar com a moto parada é triste, entendeu? Então, vamos é, tentar evoluir de uma prova, numa, de, uma, de, uma prova não, de uma forma mais é, segura. E aí, fica por vocês, entendeu? Fica por vocês. É isso que eu posso dizer. Vamos para o próximo vídeo. Nosso querido Brutus, Brutus Murray no Track Day. E aqui a gente tem uma situação totalmente maravilhosa, assim, que é... é o conjunto da obra é fantástico. Aqui tem acontecido muito com o, o, o Brutão, não sei o que que acontece, que o, o que eu falo ele vem fazendo ao contrário. Então pode ser que seja uma terapia reversa que ele tá utilizando com todas as minhas dicas e pode ser que ele chegue lá, vai dar certo, entendeu? Eu falo, Brutão, não faz isso. Brutão, cuidado aqui. Tipo que ele fala que é o irmão mais velho. E o que que você faz com o seu irmão mais velho? Você fala, é, para com isso. Pô, ele tá acostumado a andar aqui já, então tem a pista na mão. Então você se explora mais, você se sente mais confiante em fazer mais testes aqui, né? A Ninja 400 é uma moto muito gostosa de tocar, fácil, então vamos lá. E aí tem umas questões que é o seguinte, aqui é o, o, o, o Leandro, e o Calma Leandro é onde surgiu nesse momento, por quê? Veja. Percebe? Fica futei take aí. Calma, Leandro, já falei. Volta pra cá. Então, a primeira coisa, filhos, que foi o que eu falei pra ele também é o seguinte. Parem de pilotar a moto falando. O homem, ele só consegue fazer uma coisa direito. Se você faz mais coisas bem feitas, se você é homem, cuidado. Talvez você não seja homem. essa esse vídeo aqui, malandro do céu. Não, mas é sério. Pô, não tô brincando. Deixa eu explicar. Se nós pegarmos nossos antigos ancestrais, o que, que o homem fazia? Caçava. E como que era a caça? No silêncio, na atenção mira, foco, e a mulher, a mulher sempre cuidou de tudo, faz várias coisas bem feitas ao mesmo tempo, o homem não consegue fazer isso, tá? tanto é que você está no, no GPS andando e tal, está chegando perto, precisa prestar atenção, você baixa o volume do carro, que não tem nada a ver, mas é para focar no que você precisa, então isso é o homem. Então, é, você tem que ter atenção, principalmente pilotando uma moto, porque pô, é sua vida, entendeu? Então, por que, que eu nunca fiz o onboard board de pista falando? Porque, cara, vai me desconcentrar. Por mais que eu conheça o pista e tal, vai me desconcentrar. Então eu não faço. Não tem porquê. Você pode chorar e falar, não, faz... A... Eu faço uma volta narrada em casa. Ó, aqui, aqui, aqui e tal. Pilotando e falando, não não, não. não vale a pena pra mim. O onboard é pra você estudar o seu traçado. Perfeito? Muito bem. Então aqui a gente tem a primeira distração que é ficar falando, tá? O outro ponto. Entra num traçado totalmente é, errado pra ultrapassar. Carrega o freio dianteiro. E demora para reacelerar. E aí, é, Supercorsa SP. Tá, a carcaça é mais dura. Mas mesmo assim, é possível fazer essa curva. Só que aqui, tinha uma calibragem mais alta. Ele tava 29, 27. Que eu falo 29,25. Se o pneu tem a carcaça mais dura, e a gente está acostumado na pista andar com uma carcaça mais mole, o que você deve fazer? Principalmente com o traseiro. O dianteiro não adianta você mudar muita coisa, porque pode muito murcho. Você corre risco numa de forte de ele girar junto né então não é bom então sempre eu falo mínimo mínimo quente no um dianteiro motos grandes 30 motos pequenas eu tô trabalhar 29 e tá ótimo 29 para cima pequenininha ninja e tal e moto grande 30 para cima certo então não vai mudar se você tá com pneu de carcaça dura ou mole já o traseiro eu gosto de amolecer ele mais porque é, com a calibragem um pouco mais baixa Eu deixo ele maleável como se fosse um pneu esportivo Então você tem que ter essa noção também Só que você tem que ter ah, o conhecimento do mínimo né? Então um pneu com 24 libras por exemplo É um pneu que é o mínimo que você pode chegar lá Porque depois você deve encher Porque se você deixar ele murcho assim Você vai começar a forçar muito a estrutura Ele pode trincar e você correr um risco Então quente é uma coisa, frio é outra coisa Beleza, muito bem Então aqui carrega no freio Entra entrenando né? Vai falar e demora para reacelerar e levantar a moto. Né? Então vai dar o gole, inclinadaço, demora para fazer esse movimento e aí ela escapa de traseira, igualzinho o primeiro vídeo, porque muita inclinação sem reacelerar e sem dar bandagem para o pneu, né? a área de contato, não sei se esse bandagem seria o nome certo, mas a área de contato, o risco de sair de traseira é gigante. Então por mais que você não tá freando aqui e tal, lembra, quando você solta o freio e tem que voltar, quem tá levando é o traseiro. Se você não dá o, o, o alimento, né, o acelerador para ele te é, direcionar para continuar indo, ele escapa e vai embora, não tem jeito, porque não tem força. Então ela já era, entendeu? Calma Leandrão, e aí, já era, sai direto e vai embora. Entendeu? Um tombo tranquilo, né? ela, ela escapa e vai, só que ela sai muito rápido, entendeu? ela sai muito rápido. Por quê? Porque chegou com velocidade, não alimentou e não levantou a moto. Então tem essa coisa, porque aqui o que, que você faz? Você dá aquela belisca na segunda vez, na hora que você já viu aquela, você já levanta ela e vai embora. Não adianta você ficar contornando aqui, entendeu? Só que tem uma outra questão, se você entra fechado, você faz o quê? Sai aberto. Se você entra mais fechado que o normal, você sai mais aberto ainda. Você entrou antes na curva, ele entra antes na curva. Entra antes na curva, vai sair mais aberto antes. E aí foi o problema dele tentar puxar mais e sair escorregando. Maravilha? Bom, acho que você já, você já entendeu aqui, nós né? Você uma ideia por WhatsApp aí e já era. Felizão, vamos pro próximo? Próximo. Felipe Crane! Nosso querido, vem aparecendo de frequência, esse é o terceiro, olha que beleza, é muito bom, muito, é muito satisfatório ver que é, o empenho segue. Bom, de novo aqui não vou falar nada, ah, essa eu salvei de Mundial, hein? vamos ver. Era a quarta volta da décima quarta da corrida, primeira etapa do Sul Brasileiro, no autódromo de Rivera, Uruguai. Faltou uma equipe ali com a placa para diminuir o ritmo, né? Não, mas tem às vezes que o cara põe placa também, o cara é o estreando, então isso é muito relativo. Mas é, acho que diversos fatores levaram a esse erro. Marcha não entrou. Não é que é a primeira marcha. Marcha não entrou. Era para estar em segunda. O que me fez carregar um pouco mais o freio dianteiro. Tá. Pista com muita poeira. Normal de Ribeira. Não conheço Ribeira. Estava empolgado aprendendo o slide. E ali era um lugar legal. Pois era uma descida. Na corrida, filho? É. Filho! Pneu mais velho de slink. 127.80. Calibragem quente. D. 31,5. T. Traseiro 25, tá bom. Segue o link, tal, não sei o que, não sei o que lá. Bom, eu vou deixar só o onboard, por quê? Deixa eu explicar. Geralmente quando eu ponho vídeo de corrida, até o meu vídeo é, dá direito autoral. Então aí eu perco a monitorização do vídeo. Então eu não vou colocar. Então vai ser só o onboard mesmo. E é o seguinte, o Matzana Neslick já é mais durinho, hein, Felipão? Então é, ele não dobra igual um Super Corsa. E aí, malandro, a chance dele escorregar é maior. Mas fica com o vídeo. É assim ó, é... duas coisas aqui, a calibragem tá boa, tá? não tá ruim não, manteria essa calibragem aí. O que acontece é que é o seguinte ó, primeira coisa, eu vi o vídeo da corrida você esticando a perna pra caraca, você tá, tá naquele, eu... quando você mandou o um onboard Interlago eu já tinha falado com você, eu falei ó, muita perninha né, então eu não sei se você tá mais mundial que o normal, entendeu, se você tá vindo muito Mac Max e tal, mas o que acontece, você às vezes faz um movimento muito brusco com a perna e tal e já pumba. E isso é uma informação a mais para você, você carrega mais a dianteira com isso e deixa a traseira mais boba. Fica mais fácil de fazer o slide consecutivamente e ela sai para o lado que você quer. Só cair ao mesmo tempo, irmão, se a hora que você dá mais, mais, mais, a chance dela ir já é. E a perninha, que seria um motivo para você dar aquela quicada no chão para levantar ela tal, não sei o que para te ajudar numa, numa, sei lá, você já recolhe e já vem pro, com a moto, né, então... É, eu não sei se o quanto essa perna está te ajudando. Então seria interessante você começar a treinar sem essa perna um pouco para ver se você consegue fazer o mesmo ritmo de frenagem. você tá com uma frenagem boa, só que carrega demais. E quando se trata em descida, você tem que dar uma apoiada para depois você dar uma chamada. E aí tipo baceão de cascavel. Se não estiver de mil, que às vezes ela vem no ar, cara, se você pega a dianteira com a roda no ar, você já cai tomando um de frente, já de boca. Então, você tem que dar uma trabalhada no traseirinho para encaixar ela mais né, pra não fazer isso aqui que é uma descida, tu trabalha o traseirinho, né, essa é uma reta que vai entrar os dois juntos, tá, eu já fiz um vídeo muito antigo, cara, retas em descida, trabalha os dois feios juntos, trabalha, porque daí a moto vem assim, ó, se você dá, carrega mais o dianteiro e ela já é descida, a chance de ficar um peso maior na dianteira é gigantesca, e aí ela dobra mesmo e vem, a sorte é que tá quente o pneu, é um bom pneu e você não... Fez a mais, você soltou. Porque você tenta manter, aí fica pior ainda. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque muita agressividade no dianteiro. Terninha, o caralho já indecido e tal. Acontece isso. Aqui, sabe o que que te salvou? Pneu. Pneu bom já era. Se fosse qualquer outro tipo de pneu, que é o que eu falo pra vocês no vídeo. Qualquer outro tipo de pneu aqui, do que vocês me perguntam, que não é os que eu falei. Seria a lona. Beleza? Hein, filho? Tá bom já, hein? Meu amor de Deus, fica tranquilinho. Então é isso. Vocês que tiver uma pista indecida, trabalho, tá, o freio trazer um pouquinho mais para alguém mais equilibrada e já era. Próximo? Vamos pro próximo. Adivinha? Se não é o filhão do Japão. É ele vocês oh, devem estar tá aqui, né? Pô, não vai ser. Tá tanto frio, velho, que eu já tô encolhido, tá tudo doendo. Então qualquer movimento mais forte pode ser que eu caia o braço no chão, uma perna, as costas, então eu tô quietinho, tô tranquilinho, tá? Tá tranquilinho também. Pega um chimarrão você tá no suco. Oh, Ó, gutamura. Mais uma quedinha do piloto Bruno Capiroto. Simplesmente, hein? Dessa vez com a sua outra BMW. Mais uma que ele estoura. Tranquilo. Eu gosto de cara assim. Gosto de cara que tem condição de quebrar moto e fica satisfeito. Pneu Supercorsa SC1 na frente. 2.1 bar. 1.5. Nossa, do Dunlop 2... Nossa. Dunlop 2.313 GP. Nem com esse pneu 260 atrás. 1.5 tá baixo, hein? 1.5 tá menos que 24, sabe? eu vou pegar agora, aí, mas pode ser bilheta aceita às vezes, mas aí, peraí, peraí, peraí, não vou fazer. Bar por libras. Ok, my friends. 30,5. Tá, quase no limite, baixinho, hein? Mas tá bom, tá bom, 30,5 tá bom. E vamos ver 1.5. Nossa, 21,7, velho. 21,7 é baixo, hein, filho? É baixo, velho. 21.7 sabe quando a gente usou? Quando tinha um o cup sem ser o Evo, que era o A e o B, a gente usava essa calibragem, 21.7 é muito baixo, teve até um vídeo do Guinter que eu tava vendo que se ele usou o um mais baixo que usou na vida foi 23, então, puta, sei lá, mas tá bom, mas aí, eu acho baixo, tá, mas aí, quando eu via 22, 22 21, foi quando tinha a época do Michelin que não era nem Evo, era só campo Segundo ele, fazia mais de dois anos que não caía. Também, irmão, agora você quebrou tudo, né? Você quebrou o resto, já dois tombos em menos de mês, caraca, então tá bom, tá ótimo. Olha lá, em menos de dois meses já azalou duas BM, tá tranquilo. É, é, é, quebra de recorde. Bom, tamo junto pro Talmoura um Abraço. Fica com o vídeo. <risos> Porque veio direto do Japão o vídeo Tô no meio da viagem Perdeu um pouco de pixels E frames, ok? Sim Então é o seguinte Como vocês podem perceber Bateu com a dianteira na zebra falou, Eu. Quem já fez essa também? Felipe Crane ó. <risos> <risos> oh, presta atenção Vamos com o Bruno, não Pega no meu as duas. Segura aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Agora! Pega na zebra! Foi. Mano, eu não fiz uma quase dessa no mergulho! Nossa! É PT no mergulho a moto, depende de como você vem, é PT. Mano. Bom, já falei pra vocês, né? Então a zebra ela é até a página 2. É, zebra, você passa o joelho pra dar umas porradas na rótula mas prefiro a faixa branca ainda e já é, traseirinha numa tipo já tá levantado e vai passar com a traseira ali, saída de curva a zebra até funciona, dá aquela <risos> e vai embora, mas in, inicial zebra queda na hora, não tem jeito não tem nem mais o que eu falar, é isso por isso, vamos para o próximo Fabrício da luz ele dá a luz diz, hum, tranquilo Segue o link do vídeo acima. Queda no minuto 15. Estava num pega. Vamos baixar aqui. Com uma Ninja 400 na pista. Já, estrava, já estava entrando quente nas coisas. E aí saiu um pouco do trajeto por causa do outro piloto para ultrapassar. Ah! Entendi! Então o outro é culpado pela sua. Aí entrei muito forte numa curva, na outra curva. Ah, entendi. Pegou muito a pedaleira, ela avancou a moto e me derrubou. Então você já analisou? E aí? Eu faço agora. Pra que, que eu sirvo aqui? Então? Pra nada, né? É isso. Estava com 28 e 26. Tá bom, mas eu fui o 29 da dianteira. Virando é Super Corsa SC1, autódromo do Cascavel. O Cascavel é bom, hein? Agora conhecendo a pista na palma da mão. Velho, eu sabia. Eu sabia. O nome não era estranho. Agora que eu na palma da mão aqui, eu já, já. Agora, agora, agora, agora ficou claro, irmão. Agora ficou claro. Eu fico feliz. Eu não sei onde vocês vão chegar fazendo isso aí, velho. Ô, oh, para, faz essa porra. Para, para. Se liga. O oh, double, double range do acelerador. Cê é louco, as duas. Oh. Ó, oh, essa aqui é uma descida que é perigosíssima. Depende da finalidade que você dá. Também se você vem retardada, que ela é de alta em quarta. Então não dá tanto tempo assim de você se matar, de que dar. Mas é, é perigosa. Tipo, ela é, oh, é perigosa. Ou ela é vai oh, é em terceira. Acho que é quarta. Precisa ver meu on agora. Faz isso. Faz... Só 2015 a gente vai esconder aí. Uma vez também. Ê, <risos> hey, Valdeci, você vai conseguir. Irurito Racing. Ei, Nossa, a era, Agora. Ai! Vai! Agora! Ai! Vamos! Foi! Ei, ei! Uh! Xie. Filho, você percebeu que você. Tudo bem, aí você tava fazendo. Ó, você fica longe da zebra, ó. Tá longe, ó. O cara nem sabia que era nessa. Entendi. Já cantei um pouco a bola antes, né, filho? Mas se você pega as suas voltas aí, você vai ver que você tá longe da zebra. E essa, essa é aquela hora... Ih, sabe que o cara da Bandit deu risada agora aqui, né? Desgraçado. Ainda está vivo? Mano, o cara da Bandit deve ter dado, né? Olha, two hands. Two hands, ass drop. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você tá com o traço muito longe da zebra. E aí, a pista fica pior. Você entendeu? Você passa longe da zebra. O cara, apesar de estar tá um berimbau que é uma hora de pescar, ele está bem perto da zebra. Então, fica perigoso. que você entra, você vem por fora já perdendo tudo que você quer passar. E aí, meu lindo, é aquela inclinada sem acelerar. Então hoje, esse, esse vídeo aqui, ele é um vídeo que mostra para vocês, ó. Aí você já solta e quer fazer, ó. Ó, ó. Longe, ó. Ai! Já era. Então esse vídeo aqui hoje, filhos, é o vídeo. Qual é o limite do pneu? Tá aqui. O limite do pneu ele acontece quando você não faz o traçado correto, inclina mais do que deve, demora pra reacelerar ou acelera demais. Então tem essa outra opção também. Acelerar inclinando tudo, esquece. Ah, mas é uma R3. Tudo bem, vai derrubar também, porque uma R3, uma ninjinha, você precisa da aceleração pra trazer a moto, inclusive, e então tal. É mais fácil, né? Ela não tem uma estrutura igual a 600, uma 1000. Porém, é, é loucura, é loucura. Vocês estão inclinando demais, demais, é, e estão escapando de traseira com certa facilidade. Então, de novo, primeira coisa, seja na estrada, seja na pista. Conhecer o lugar é muito importante. Depois que você conhecer o lugar, certifique-se que você está fazendo um bom traçado. E aí depois você começa, aí agora vamos falar de pista um pouco né, porque na rua é, acelerar demais, é, sobe pro céu. É, você tem que certificar que o está correto, é isso aqui. que se você dá mais num traçado fora, esquece. é pista tá suja, uh, ou de repente você já tá inclinado demais e dá uma limitada aí, escorrega. Então já era, aqui é nítido, passou... Tava na agressividade, na próxima curva, você vê que eu comentei, cara, você tá longe da zebra, inclinado aqui e tá, tal, não sei o que, já era. Não tem jeito, porque você inclina demais, forte, a curva fica diferente, você precisa corrigir ela no meio do tempo e você tá louco na aceleração e aí vai embora. Então o traçado é muito importante aqui. Beleza, filhos? Na palma da mão, como você pode ver. Bom, o bônus foi 5, tá bom? Demorei mandei 5, vai. Então perfeito, filhos, tamo together, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de novo. Usem as dicas que eu falo aqui para vocês não comentarem essas quedas. Meu cair dói, machuca, não é legal, você pode se quebrar. E pilotem com consciência, com sabedoria. Papai Durval tá aqui para ajudar todos vocês a terem uma pilotagem melhor, certo? Pode usar o que eu tô falando, acredita, confia. Eu jamais vou falar uma coisa aqui que não deu certo. Beleza, filhos? Tio é nós. Não!